Sou eu, não tem mais Então eles de boa mente o receberam no barco E logo o barco chegou à terra para onde iam Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus estava no barco Não, os discípulos estavam no barco Jesus é, ainda não estava no barco Jesus não tinha chegado perto deles Eles estavam indo em direção a Cafarnaum Já estavam remando E a palavra de Deus diz que o mar se levantou Porque um grande vento assoprava Começou a soprar o vento Os discípulos no barco remando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 Aí Jesus disse para eles Não tenham medo, sou eu Glória a Deus Então eles de boa vontade O receberam no barco E logo o barco chegou à terra Para onde iam Privilégio Privilégio dos discípulos Ter Jesus ali com eles Naquele barco Apesar do tempo Apesar do medo que eles passaram apesar do susto né, que eles tiveram de passar por aquela tempestade e ainda Jesus vir, vir ter com eles caminhando por cima das águas mas foi exatamente o momento em que eles reconheceram o quanto Jesus Cristo é grande, é poderoso e é maravilhoso. A palavra de Deus diz que eles chegaram, logo chegaram à terra para onde eles estavam indo. Eles estavam indo para Cafarnaum e eles chegaram logo, porque Jesus estava com eles no barco. Apesar do vento, apesar do mar agitado... Eles conseguiram chegar. E não vai ser diferente com você, não vai ser diferente comigo. O mar muitas vezes se levanta no nosso caminho. As ondas muitas vezes elas querem nos tragar. Mas mesmo que Jesus não estiver no seu barco, ele pode vir ter com você caminhando por cima das águas. Porque mesmo não estando no barco, quando ele chegou no barco, tudo se acalmou. Glória a Deus. Que Deus te dê graça, que Deus te abençoe. E que você tenha certeza de que, ainda que você não esteja sentindo que Jesus está no seu barco, que Jesus está na sua vida. Você não sente a presença dEle. Você não, não sente o poder dEle. Não ouve a voz dEle. Mas. Se você crer. Ele vai ter com você. Ele vai até você andando sobre as águas. E Ele vai para te dar vitória. Ele vai para... Tirar você dessa situação tão difícil que você está vivendo. Ele vai para te socorrer, para tirar você das mãos de Satanás. E todo o levante do inferno já está sendo destruído agora pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo o poder das trevas é queimado agora. Em nome de Jesus. Porque só o Senhor tem todo o poder. No céu, na terra e debaixo da terra. Não existe outro Deus além desse Deus. E não existe outro Deus que possa livrar como esse Deus. Ele pode livrar. Ele pode proteger. Ele pode guardar. E só Ele pode salvar. Glória a Deus. Só Ele pode salvar. Então, creia na salvação que só o Senhor Jesus pode conceder. E confia no poder glorioso desse Deus que pode te dar livramento a você, a sua casa e a sua família. É só você crer nele, é só você confiar. E Ele pode te salvar. Não só você, mas também a toda a sua família. Quando, como Paulo falou para o carcereiro da cidade de Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e que você crê na salvação que vem do Senhor. E no poder glorioso desse Deus que muitas vezes nós não sentimos Ele perto de nós e nós até pensamos que Ele está longe como os discípulos pensaram. Os discípulos pensaram que ele estava longe, mas ele veio ter com eles, por cima das águas. Glória a Deus! De repente você está passando por uma situação difícil e você está pensando, ah, Jesus não está aqui, o que, é que eu vou fazer, o que vai ser de mim? Mas se você clamar, ele vai ir até você. Andando por cima das águas, por cima do fogo, do jeito que precisar, ele vai chegar ali. E vai chegar para fazer uma grande obra na sua vida, na sua casa e na sua família. Creia somente. E você vai ver a glória de Deus se manifestando de uma maneira toda especial. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 Do 16 ao 21 Jesus anda sobre o mar Glória a Deus Talvez se fosse Sobre Qualquer Qualquer tipo de água, né? Se fosse um, um lago Ou... Um riacho, dá para andar, né? com a água até a cintura, dá para andar, conforme a, a altura da água, mas andar por cima da água, caminhando por cima da água, passo a passo, só Jesus, só Ele pode fazer isso. Porque hoje em dia as pessoas andam por cima da, das águas usando é, ferramentas apropriadas, usando muitas vezes é, o esqui para esquiar na água, e, mas sempre presos por alguma coisa para não se afundar. E, mas andar. Sem nenhum, sem nenhum meio, sem nenhuma condição, só humanamente falando, só Jesus. Glória a Deus, só Ele pode fazer isso. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe, que possamos entender que o nosso Deus é grande demais e Ele é o Deus que está acima de todo poder. Ele disse, antes de subir ao céu, assim que Ele ressuscitou de entre os mortos, Ele disse, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Acabamos de vir de um culto maravilhoso, um culto abençoado ali na nossa Igreja o Brasil para Cristo, no bairro de Parco Olímpico. Estivemos ali com os nossos irmãos e iniciamos ontem a campanha A Queda das Muralhas e graças a Deus que foi bênção e no decorrer de toda a semana em nome de Jesus estaremos ali em oração a partir das 20 horas, você que desejar fazer uma campanha poderosa, que é a campanha Queda das Muralhas. Nós estamos ali a partir das 20 horas, nesta campanha. Hoje nós demos a primeira volta. E amanhã, aliás, ontem, né? E hoje vamos dar a segunda volta. E assim sucessivamente, até completarmos as sete voltas. E Deus está presente. E com certeza Ele vai fazer grande obra. E no último dia da campanha nós queimamos os pedidos de oração. E nesta campanha nós colocamos todas as muralhas que nós precisamos que caiam. Nós precisamos que caiam e estaremos clamando ao Senhor para que elas caiam. E elas vão cair em nome de Jesus. Cres somente! Louvado seja Deus! Você desejar nos acompanhar nesta campanha, nós estamos ali. Na rua Doutor Israel Vieira Ferreira Número 33 Antiga rua 24 No bairro do Parque Olímpico Em Brascubas Mogi das Cruzes São Paulo Glória a Deus E Deus é maravilhoso Deus é grande demais E ele faz coisas grandes As muralhas de Jericó Ruíram Ó oh. Caíram E o povo Juntamente com Josué Entraram na cidade E tomaram posse da cidade É isso que o Senhor vai fazer Na vida de todos aqueles Que participarem desta campanha Com certeza As muralhas que estiverem No seu caminho, na sua vida Vão cair O povo de Israel precisava Passar por Jericó Eles precisavam passar Pela cidade de Jericó E não tinha como passar Porque Jericó estava fechado Estava cercada Estava... Ah, eles haviam cercado tudo Para que o povo de Israel não entrasse Mas o nosso Deus Que é poderoso Fez com que as muralhas Caíssem E não era muro, não Eram... Muralhas que por cima de, desses muros Dessas muralhas é, poderia passar Uns dois carros mais ou menos Para lá e para cá Eram muros Bem largos E não era fácil Derrubar aquelas muralhas Para o homem não Mas para o nosso Deus Nada é impossível Ele é o Deus do impossível É o Deus que entra onde eu não posso entrar Que faz o que eu e você não podemos fazer Ele é o Todo-Poderoso Glória a Deus pela presença dEle neste lugar E pela presença dEle aí onde você está E tenha certeza que o impossível Ele pode fazer na sua vida E se você crer, você vai ver A glória dEle se manifestando de uma maneira toda especial Mas temos aqui a campanha do voto Está aqui o livro do voto Deus Proverá É o título desta campanha E você fazendo o voto Você vai estar nos ajudando A continuar Com a nossa transmissão Porque temos algumas despesas Mas também queremos alcançar Mais vidas E também ajudar aqueles que precisam Da nossa ajuda Então você que puder nos ajudar ou que precisar fazer o voto Faça o voto no nome de alguém da sua família Que precisa é, que se faça o voto por ela De repente ela não tem condições Ela não sabe sobre voto Então faça no nome dela Faça por ele, por ela, por essa pessoa Faça por alguém que você conhece Que precisa que se faça um voto em favor dessa pessoa de repente alguém que você sabe que está se perdendo, está indo por caminhos errados. Então faça um voto em favor dessa pessoa. E Deus vai estar te abençoando. Glória a Deus. É uma porta de emprego? É uma venda que você quer fazer? Ou é uma compra de uma propriedade? Ou a venda de uma propriedade? Faça isso. E Deus vai te abençoar. E você vai conseguir. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Participe dessa campanha. Não deixe de participar, porque as pessoas que estão participando estão sendo abençoadas, estão sendo recompensadas pelo Senhor. Deus está trabalhando de uma maneira toda especial através da campanha do voto. Então faça. Deus vai prover na sua vida. Assim como Ele proveu o Cordeiro para o Holocausto em lugar de Isaac, ali no Monte Moriá. Ele vai também prover para você o que você está precisando em nome de Jesus cria somente você pode fazer o seu voto é, colocando a sua colocando a sua a sua como é que faz a sua contribuição a sua doação é, não é contribuição é doação através da nossa chave Pix ou então através da conta poupança ou através do Superchat Faça isso Estão aí os meios pelos quais você pode fazer a sua, a sua doação E você fazendo isso, você vai nos ajudar A alcançar mais vidas E também ajudar aqueles que precisam Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Não se esqueça da campanha do voto e muitas pessoas já foram abençoadas. E nós continuamos a interceder, continuamos a orar. É só você colocar no, no, no nosso WhatsApp o nome da pessoa pela qual você está fazendo o voto, o, o nome, ah, o valor do voto e também você pode estar colocando no nosso WhatsApp ah, o motivo do voto. Eu preciso que você coloque, porque nós vamos orar em cima... Dessa situação Para que Deus esteja entrando com providência E fazendo a obra na vida Dessa pessoa Ou nesse estabelecimento é, Que te pertence Ou que pertence a alguém da sua família Esse estabelecimento que não está indo bem Esse negócio que não está indo bem Ou esta firma que não está indo bem Então nós vamos estar Te ajudando em oração E Deus vai estar Abençoando de uma maneira toda Especial, está aí o telefone, está aí, o, o, aliás, o, o WhatsApp. Está também a, a chave Pix, a conta poupança e o superchat. Glória a Deus. Por que, é que nós pedimos para você colocar no nosso WhatsApp? Porque é de lá que nós copiamos para o caderno do voto. Nós transferimos para o caderno do voto. Porque através do o caderno do voto é que nós colocamos em oração... E nós levamos para o monte é que nós oramos pela madrugada para que você seja mais e mais abençoado. Não só você, mas a pessoa que, pela qual você fizer também o voto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Hoje acho que as pessoas estão dormindo. Ou não? Não sei. Acho que algumas pessoas dormiram. Louvado seja Deus. Mas graças a Deus que estamos aqui, você talvez esteja longe, mas graças a Deus que pela misericórdia de Deus estamos juntos. E temos certeza de que o nosso Deus está perto. E Ele está pronto para nos abençoar de uma maneira toda especial. E criando o milagre que ele tem para a sua vida.